Será que eu mereço um verbete né? da enciclopédia de cinema? Se merecesse, eu mesmo escreveria. Produtor de cinema, fotógrafo, ex-fotógrafo e animador cultural, mas na verdade, apenas um discípulo de Lucy Barreto. Tudo que aconteceu desde o, dos anos 50 que eu pude testemunhar. Eu participei de muita coisa por dentro, por dentro mesmo. Eu sou de música e eu fotógrafo nós somos o, vamos dizer, a representação do audiovisual. Então, os filhos não podiam dar outra coisa a não ser animais audiovisuais. Toda vida me pergunta assim, você poderia citar quais são os cinco melhores filmes dentre os 80, 90 que nós produzimos e coproduzimos? E eu. Sinceramente, eu, eu não, não sei nunca definir isso, é, porque eu gosto de todo filme que a gente... Porque para fazer um filme, a gente só, só faz o filme que a gente chegou à conclusão que tem que ser feito. Eu passei a, a adotar esse critério, que o melhor filme que a gente produzir, produz é sempre o último.